É claro que o pai quer o melhor para o seu filho, mas ele é tão ignorante da sua condição que ele repete padrões, e esses padrões vão se repetindo gerações por gerações. Parece que é profecia, né? Porque está lá no Velho Testamento. Visitarei a maldade... Olha que a Bíblia também é cultura. Visitarei a maldade dos pais nos filhos até a terceira, quarta e quinta gerações. Olha que coisa louca, né? E é assim que acontece. Eu, é claro que eu não acredito que seja profecia, que seja juízo, né? Mas, claro, o teu filho vai repetir os teus padrões de inconsciência, de ignorância, dos absurdos que você faz e que não sabe o que faz. Dos absurdos que você fala e que não sabe, e para você são as coisas mais normais. Dos absurdos que você pratica nos seus relacionamentos e que, e que é a coisa mais normal do mundo. E daqui a pouco você está fodido e você separa. Porque você está fudido, mas está na boa. Estou fudido, mas estou na boa. Aí você para. E aí você casa de novo. Claro. Aí você casa com quem? Com alguém igual, porque nas relações humanas os semelhantes se atraem. Aqui que você aprendeu na física, que os opostos se atraem, é só na física, velho. Nas relações humanas os semelhantes se atraem. Aí você traz um igual a você. Aí o que, que acontece com o seu padrão? Fortalece. Que já dizia Jesus, um pouco de fermento leveda toda a massa, aí esmerdalha tudo, viu? Aí você é um PC, sua mulher é um PC e seu filho é um PCzinho. Projeto de PC que sai de PCzão. É, tem filhos, cara. É, há, há, olha, é uma, uma situação muito séria de uma pessoa que a gente conhece, uma pessoa próxima. Tem dois filhos uh, e nós acompanhamos o, o, a criação dessas crianças e nós dizíamos com muito cuidado, que tinha que ser com muito cuidado, porque a gente que não sabe que não sabe falando de filhos você bobear, apanha. Fala do filho dos outros. Você pode ser o padrinho, velho. Você pode ser o, o cara que banca, o, o como é que chama? Vovô, vovó. Tá, tu vai falar do filho dos outros. Então tinha que ser um cuidado. Falando esse teu filho, hoje o filho é bicho puro bicho, que nem os pais conseguem segurar, e tem um menorzinho, eles têm uma diferença acho que de 10 anos, oito anos de distância, de um filho para o outro, o piquitito vai ficar pior. Estou dizendo, não é, ju, não é profecia, estou dizendo para você. Daqui a dez anos a gente fala de novo, você me pergunta. Tomara que, eu, que eles se deem conta. Aí é muito engraçado, olha como as pessoas... Para você, senhora presta atenção nesse exemplo, é porque ele é coach, olha que coisa louca. O marido dessa pessoa, que é o corresponsável, é o PC, né? A meia parte, da meia banda é o P, o P junta com o C e faz o casal. Ele virou -se um o seu outro dia e falou, me ligou, vou tá mesmo. Meu irmão, eu vou fazer um curso de coaching, uma formação e fulana vai fazer também. Você recomenda alguma? Eu falei, cara, primeiro eu recomendo que fulana e você se tratem, se resolvam. Porque se fulana chegar diante de um cliente com essa energia, porque ela parece que é aquela pessoa que carrega uma nuvem preta na cabeça, porque quando ela chega, a desgraça chega junto, as trevas chegam, compreende? Porque o discurso não verbal, o mínimo que ela vai conseguir é foder os outros. Isso é o mínimo. Ela tem que se resolver, velho. Mas é gente que não sabe que não sabe. Vocês estão entendendo? A gravidade do negócio? Talvez você se enquadre nesse padrão. Eu estou dizendo só para você pensar. Só você se dá conta. Porque a gente não se dá. Não se dá conta.